o que é importante na tua visão hoje como coordenador né você pega todos os casos acho que todas as alegrias e as tristezas passam na sua mão aí então assim o que que é importante do meu lado cara como seller para que eu faça um bom atendimento isso seja na RD marketplace ou em qualquer lugar né Afinal, atender bem é algo que a gente tem que fazer na nossa vida inteira cara quais são os principais pilares que eu devo levar em conta ali? Ale, quando o cliente faz uma, uma compra, além de ter uma expectativa em relação ao produto, do atendimento de, de um desejo, de uma necessidade, tem uma expectativa em relação ao processo de compra. E o atendimento é parte fundamental disso. Então, como cliente, se eu procuro a empresa ou a loja da qual eu fiz uma compra para é, um, esclarecer uma dúvida, para solicitar algo, ou até mesmo para fazer uma reclamação, como é o tratamento? Como é o cuidado, como é a postura dessa empresa? Então, prestar um, um bom atendimento, criar uma um relacionamento com, com o cliente, mostrar como seller que eu estou preocupado em, em ajudá ajudar da melhor forma possível, com agilidade, demonstram o meu comprometimento, a minha seriedade, a minha preocupação, que fazem com que a, a experiência de compra desse cliente seja a melhor possível e, consequentemente, gerar a fidelização, a possibilidade de uma nova venda. É, nas lojas físicas da RD, o atendimento justamente é, é um dos diferenciais. Então, quando a gente fala do, do processo de compra online, a gente quer oferecer essa mesma experiência. Então, o um atendimento diferenciado, o um atendimento com, com qualidade. Então, você criar esse relacionamento, mostrar essa preocupação em, em ajudar o consumidor, são diferenciais que fazem com que que o atendimento seja uma ferramenta para tanto fidelizar o cliente quanto para gerar um novo negócio no futuro. Boa. É, até você falou uma coisa importante, né? Que toda da minha casa o que mais tem é raia, né? Entre outras bandeiras ali, mas o que mais tem é raia. E realmente é diferente. Eu acho que desde a da, da atenção que você dá, e eu acho que você colocou uma palavra que eu queria até frisar. Eu vou anotando, tá? Aqui eu vou, vou tirando as, as anotações porque eu acho que faz muito sentido. Mas você trouxe uma palavra que às vezes a gente esquece, cara, que é a preocupação. Não é o não é me isentar, né, do problema. O problema vai acontecer. A partir do momento que eu, principalmente online, né, cara? Quando ainda é presencial, você tá ali na hora, você evita algo, ainda tem problema, ainda tem um pós-venda ali que pode não funcionar, pode estar com algum problema, a pessoa teve alguma dificuldade em, em executar. Mas quando eu falo de vender online, cara, eu já tô disposto ao risco, eu já tô exposto, eu já sei que vai acontecer. Ali dentro até tem, tem termos jurídicos que eles falam que é ônus do negócio, né? Estraviar, é, quebrar, sumir. Então eu acho que você colocou um ponto muito importante que é o ponto da gente ter o cuidado, que é a preocupação. Quando eu continuo nessa linha, que se eu já sei que vai acontecer um problema. Cara, vai acontecer em algum momento, entre milhares de vendas. Pode ser que quando você vende um pacotinho, ainda não. Quando você estiver vendendo 100, 200 por dia, você tem 6 mil pacotes. Na rua, ali dentro, algum pode ter um problema. Como é que eu posso fazer, ou o que, que você me indica nesse caso, tá, para que eu diminua né, a, a chance do meu cliente chegar no saque, chegar no canal de reclamação, reclame aqui, um Procon, porque é para lá que ele vai se eu não tiver essa preocupação e essa atenção. Né? Valeu. O primeiro passo é garantir uma boa gestão operacional da, da minha loja. Então, fazer o um acompanhamento de todas as etapas, desde o cadastro do produto até a, a entrega para o cliente final. Mas a gente sabe que no dia a dia da operação as eventualidades podem e elas acontecem e o ponto importante é saber como lidar com isso. Então tem alguns questionamentos que eu considero que, que são importantes. Que, é, se eu estou atualizando o status do pedido, é, se a, essa atualização tem acontecido normalmente, se o cliente é informado sobre todas as etapas dentro do processo de compra, se eu tenho alguma dificuldade, algum problema operacional, eu procuro proativamente esse cliente para informar sobre o que aconteceu. Eu aviso sobre um, um possível atraso para deixar, para fazer com que ele fique mais tranquilo. Então, manter o cliente informado, ter uma boa comunicação, são segredos para que a gente evite um contato na central de atendimento ou em um outro canal de reclamação. Boa, eu até, até anotei de novo aqui, tá? informação por enquanto as palavras que eu tô anotando é preocupação a segunda é informação E aí você trouxe um ponto importante que eu acho assim não basta só eu dar a informação para o cliente isso é fundamental o cara ele comprou ele tá ansioso para aquilo ele tem um grau de expectativa altíssimo que aquilo vai ser vai cumprir aquele prazo vai chegar vai estar tá da forma que ele quer só que eu acho que você trouxe um outro gap que um outro probleminha ali que às vezes como vendedor eu quero fechar o olho, né? Acontece muito isso, Fernando. Eu, tipo assim, eu já sei que vai dar um problema. Pô, rastreei aqui minhas encomendas, eu vi que tem 15 clientes que estão em atraso, ou que tem 15 clientes que deveriam estar tá na rua para entrega, porque a entrega é hoje, mas não estão. E aí o que eu faço? Fico quieto, deixo ir para o final de semana e explode aquela bomba. Isso é muito comum, cara, na tua visão? Sim, acontece bastante. Ali. Até eu vou falar um pouco sobre... A, a, a importância das ações preventivas Que isso não é, é, é, um, é um processo muito simples Como você disse, eu sei que vai acontecer Um determinado problema que alguns clientes serão impactados Mas eu não tenho nenhuma ação E aí isso acaba gerando toda uma cadeia Porque o cliente entra em contato Na central de atendimento, faz uma reclamação Eu posso ter esse pedido cancelado Se vai para uma esfera mais crítica Eu posso receber uma reclamação em ouvidoria Ou em, em mídias sociais, enfim Então acontece com muita frequência e a gente tem um desafio, a gente procura muito fazer isso em conscientizar o cérebro sobre a importância dessa, dessa atuação preventiva. Boa, até a, a gente ouve, né, ouvidoria, saque, isso só remete coisa ruim, né? Porque ninguém vai na ouvidoria para falar, nossa, amei o que vocês me fizeram aqui. A ouvidoria é <risos> a última instância, acho que para você ainda deve ser pior, porque deve ter um painelzão gigante ali, ó, gritando Sim. se cai na ouvidoria. <risos> isso mesmo. Ali. Você, como expert dentro disso, né, cara? Um cara que tria sei lá, é, cara milhões de situações aí em toda a tua trajetória até hoje. Como é que eu posso fazer, então, para minimizar o impacto de um problema que eu tive? Porque eu vou ter problema. Então, já a partir do ponto, a gente já chegou na conclusão que vai acontecer. Quais são as ações que eu posso elencar para minimizar o impacto, já que ele vai acontecer? Alês, está bem relacionado com o que nós falamos agora. É, quando você tem algum tipo de problema na sua operação e você tem essa comunicação prévia com o cliente, você já consegue significativamente reduzir o impacto dentro do seu indicador. Então, por exemplo, tem um problema na integração dos pedidos, no processo de faturamento, na expedição, ou até mesmo alguma intercorrência com a, com a transportadora, e eu já comunico o cliente sobre um possível atraso na entrega. Então, eu já evito uma abertura de uma reclamação, eu evito um possível cancelamento, é, se eu tive uma ruptura no estoque Alguma disponibilidade de, de um determinado item E eu já faço uma ação rápida com o consumidor Para verificar se ele quer receber um item similar Eu também consigo evitar o, o, impacto de, o possível impacto No indicador de cancelamento, indicador de reclamação E ah, mesmo que eu tenha ali, de repente, um, um alto índice no um, um atraso na entrega por conta desse problema Eu ainda tive um equilíbrio e consegui pelo menos manter ali o, cancelamento, a reclamação, então apesar de ter um problema você ainda consegue é, minimizar o impacto disso dentro da, da performance de qualidade, falando de uma forma geral. Aqui na, na área de qualidade, como eu falei, a gente fala, a gente conversa muito sobre potencializar essas ações preventivas. Então, se o seller tem alguma dificuldade, algum problema operacional, é, ele pode abrir o que nós chamamos de protocolo preventivo dentro do portal e de uma forma massiva e os clientes que, que tiveram o, o impacto por conta desse, dessa ocorrência são comunicados. É um processo que, que é bastante efetivo, a gente percebe bons resultados e, e nos mostra o quanto é, essa comunicação prévia é fundamental e pode, pode ajudar, principalmente quando a gente fala da performance de qualidade. Ó, já vou trazer aqui um diferencial de vocês então, né quando a gente fala de RD, porque eu acho que ninguém tem essa possibilidade da gente chamar vocês e falar assim, Fernando, acho que errei aqui, cara. Identifiquei um problema que aconteceu. Preciso da tua ajuda. Me ajuda a minimizar esse, esse problema aqui porque eu já sei que esses clientes vão ter é, é, problema. Isso é um grande diferencial, tá, cara? Acho que é, a, ninguém olha com esse lado, né? Acho que vai aumentando o volume. Não, deixa, entra. Só que eu acho que é fundamental isso que você falou porque, assim... Eu costumo dizer que um mau vendedor, ele impacta uma cadeia inteira. Às vezes é a primeira compra daquele cliente, aquele cara nunca comprou online, ele vai lá e confia na raia para comprar. Ele entra online e ele compra. E poderia ser em qualquer site, ele entrou em algum site, ele foi comprar. E aí o cara cai num, num golpe, ou o cara não tem a entrega, ou não fica claro para ele o problema que aconteceu e que aquilo foi uma fatalidade, aquilo ali é uma exceção, não é a regra. Isso impacta no mercado inteiro, né? Tipo, todo mundo é prejudicado com isso, né? Sim, sim porque de certa forma você entende. Se vamos pensar que é um cliente que está comprando pela primeira vez no e-commerce e ele já tem essa experiência, ele já vai ficar sempre com o pé atrás e evitar é, uma compra online. Então, de uma certa forma, isso acaba impactando quando a gente olha do mercado de uma forma geral e não apenas o meu negócio. Então, é, é bem negativo.